Vamos continuar a fazê-lo, não, não, mas não há, não há, neste momento, nada de novo. A... Mas qual é a reação do presidente João Lourenço aos 51%? Como é que ele Muita satisfação, é uma maioria absoluta, nós já isso, dissemos isso ontem. Mas perde em relação às últimas eleições, 10%? Mas temos uma maioria absoluta, não é suficiente para governar. E em relação à Luanda, qual foi a reação do presidente João Lourenço? Não, nós não fazemos da Luanda. Nós, nós avaliamos o processo no seu todo. Naturalmente, agora cada, cada uma das partes integrantes vai fazer o seu relatório e depois vamos -nos sentar. havia a expectativa de que nós hoje estivéssemos aqui, estamos aqui por causa da Presidente João Lourenço, de ele dizer alguma coisa em relação a este processo? Dirá, dirá na altura certa, dirá mas, quando houver resultados definitivos. Vai falar, resultados definitivos. Mas João Lourenço vai falar ou não? Hoje não, ah. falará quando houver resultados falará definitivos. Falará com a imprensa? Naturalmente, falará com todos quando houver resultados mas, definitivos. Não, nós continuamos o nosso trabalho. Essa foi uma primeira leitura que fizeram. Vamos fazer outras, se se impuserem, nos imediatamente adquiriram o que está Há promessas de manifestações aqui, é do lado da manhã, é do lado da manhã, é do lado da manhã, é do lado da manhã, é do lado da manhã, nós não temos não, nós não nada a ver com isso. Se não há resultados definitivos, se alguém se quer manifestar, é um problema deles, não é nosso. Mas se houver manifestação, vai haver algo? Nós, nós sempre ficamos, ficamos, ah, já -se sim, sim. ontem. Nós como a maioria qualificada negociamos alterações da Constituição. Muito, muito, muito melhor posicionados estaremos agora quando temos uma maioria absoluta. Quando é que estima haver resultados definitivos? Ah, isso é a CNE que tem que responder, não sei. Eles estão preparados para pactos de regime? Sim. Pacto de regime porque nós temos uma maioria absoluta. Não precisa de fazer. em nenhuma parte do mundo se faz parte de regime quando há uma maioria absoluta a governar. A não ser que dê um exemplo. E as cerimónias fúnebres do, C... do Zé Du vão, vão dispersar as atenções? Como? Qual é a grande Vou ficar, atrás, vou aparecer. Nunca vou... vou continuar a trabalhar. Vou Tenho, Tenho noção de que a abstenção nos prejudicou. Porque só um minuto aqui Não poder fazer isso. o que é que quer dizer com o nosso próprio partido que nos prejudicou? Pode explicar melhor. abstenção. Muito bem. Abstenção. E considerando que a abstenção é do partido? Exato. Naturalmente, maioritariamente do partido. É preciso perceber que nós, neste, desde, das eleições passadas para estas, houve menos cerca de um milhão de votos. Do partido? Naturalmente. E para onde foram esse milhão de votos? Não percebi. Não, isso é relativo. O número de eleitores é relativo. O partido trouxe 6 milhões e pouco. Houve eleições em 4 gramas o especialista começou a repetir sobre os resultados que tivemos ontem. foi isso que vamos a fazer agora, temos uma primeira leitura. Que quais, as conclusões, desta, desta, desta primeira leitura. quais são as conclusões saídas desta primeira leitura? as conclusões saídas desta primeira leitura? nós tivemos a ver o no essencial o, o, o, o, o que poderia ter acontecido. Temos uma ideia geral, vamos esperar agora os relatórios mais circunstanciados para depois fazer a leitura definitiva. E em relação às cerimónias fúnebres de José Eduardo dos Santos, há alguma informação? Estão em preparação. E significa o quê? O que é que vai acontecer sábado e domingo? Vai acontecer, vão acontecer as iséquias e o funeral. Muito bem, com é chefes de Estado e outros países? É o que vai acontecer. Com quantos, não sabe? Não, ainda não há números, não há nomes ainda. Foram feitos os convites, aguardamos a confirmação. Que será amanhã, serão amanhã. Começará amanhã os uh, cerimónios fúnebres oficiais. É o que está programado. A que horas? Aguardem que nós, hoje em princípio será divulgado o programa. So, obrigado. Muito é. obrigado. zero é o telefone. Nous sommes Nous de Nous Nous Nous Nous Alô? Juntas, juntas, está a agora. Bom dia. Sai Não para Os seguranças não nos deixam aproximar E agora. Pronto. de Posso gutudo fiat Nada. de um Come 20 segundos, 20 segundos. Pode expor, pode expor, pode expor.